Olá! Você já parou para pensar em tudo que a famosa dança do Peter na rua representa e de como ela pode te ajudar em ocasiões em que você não sabe dançar e por ser muito fácil, pode te salvar nas festas e até mesmo utilizar como uma dança para impressionar a gata ou o gato porque uns 10% do público aqui é feminino. Mas se bem que só homem é idiota para fazer uma dança daquelas. De qualquer forma, vamos ao vidro. Parte 1 o que a dança representa? A dança feita por Peter Parker em Homem-Aranha 3, hoje em dia, já se tornou um ícone bem famoso da trilogia. Conhecida e praticada por muita gente em todo o mundo, essa dança representa o ápice de Peter Parker em seu bem-estar consigo mesmo, para comemorar as, entre aspas, conquistas que havia adquirido, todas causadas pela roupa, já que o próprio Peter nunca faria tais coisas. E é com isso que entramos na parte 2. O contexto. Peter havia se vingado matando o verdadeiro assassino de seu tio Ben, enfrentou e venceu seu melhor amigo, Rerui, já disse uma vez, e vale a pena repetir, o Loquendo não sabe ler nomes gringos, foi mal, enfim, Rerui, em que ele acreditava ter roubado Mary Jane dele. E havia acabado, entre aspas, de eliminar a concorrência, causando a demissão de Ed Brock, que meteu um Photoshop na foto do Peter e roubou a vaga do Peter também. Após tudo isso, Peter parte às ruas de Nova York para comemorar. Ele anda desfilando pelas ruas, demonstrando confiança, dá em cima de mulheres, muitas olham torto, outras gostam, algumas nem dão a mínima, porém ele continua até uma loja de roupas, onde sai com um conjunto social, a partir daí ele faz sua dança, chamando a atenção de todos e os deixando até mesmo assustados com aquilo, e Peter segue andando, e a partir daí, não vemos mais, a cena corta para o vilão Homem-Areia voltando, e logo depois vemos Peter, e Gui indo para um clube de jazz Onde Peter dança mais uma vez Só que para provocar Mary Jane Que trabalhava lá Mas isso não tem muito a ver com a dança original E falando nela Vamos entrar para a terceira parte do vídeo Como fazer essa dança? A dança consiste em poucos passos, uma jogada de paletó para frente, como na imagem, uma palma acima da cabeça, girar os braços assim, e por fim, colocar os braços acima da cabeça, mas sempre mexendo os quadris para frente e para trás. É uma dança bem simples, que pode ser dançada em qualquer lugar ou festa, e com qualquer roupa, já que o próprio Peter está usando roupas sociais na dança original, é ótima para casamentos, baladas, até aniversários, e muitos outros. A música tocada na cena é People Get Up, and e or Funk Soul, loquendo é complicado, mas o nome passou na tela. Enfim, Doug James Brown, lançada no ano de 1973. A melhor parte da música, é que ela não precisa ser dançada com essa música, e a dança fica legal com qualquer música. Tem uma página no Instagram que faz isso, todo dia o Peter dança uma música diferente. O nome é Peter Parker Dance. O link está na descrição. É isso aí. Tchau. Espere. Antes de terminar, para começar a postar com mais frequência, vou começar uma hashtag responde caralho. Coloca isso aí uma pergunta para o próximo vídeo, mas tem que ter a hashtag no começo do comentário, manda aqui, aí mês que vem tem um vídeo com as respostas, e naquele vídeo vocês mandam perguntas para o próximo, porque é mais fácil e divertido de fazer. Agora sim, sem mais delongas. Tchau!